Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje eu estou trazendo um tutorial novamente né, da música Caminho no Deserto tá? E aí alguém pode comentar de novo, é de novo, sabe por quê? Porque tem um tal de um arpejo que o pessoal fica comentando lá no vídeo E hoje eu tive que tirar esse tal desse arpejo para passar nessa música, entendeu? <risos> então lá vai eu gravar de novo tá, esse tutorial para passar esse tal Desse arpejo aí, tá bom, gente? <risos> bom, vocês pediram, tá aí, né? É, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Você que tá vendo esse vídeo que não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o tio William aqui, eu vou falar igual o Ed agora, né? Tio William, né? Igual o tio Ed lá, vocês ajudam, ajuda eu também, tá bom? <risos> bom, gente, é isso aí. Vamos pro tutorial logo, né? Tá? Bom, música fácil, né? Poucos acordes, né? É, não tão fácil assim de tocar, tá? mas vamos lá. Os acordes são quatro, tá? a música gira em torno de quatro acordes, que são Mi maior, Si maior, Fá sustenido maior e Sol sustenido menor. Bom, de novo, Mi maior, Si maior, Fá sustenido maior, beleza? E Sol sustenido menor, tá? Não tô nem me preocupando em pôr sétima, pôr um monte de coisa que sai depois vocês completam, arredondam aí, né? É, vamos lá! Introdução, né? É, já devem saber do tutorial, né? Vamos lá então. E depois... Tá, tá? Fazer devagarzinho, né? Aí você pode também trabalhar o oitavado, né? Tipo... Tá vendo? Bom, mas eu não vou passar o oitavado, porque oitavado é só você oitavar depois aí. Vamos lá? Introdução aqui está é nível super, ultra simples. Beleza? Tranquilo até aqui. Tranquilo. É isso aqui a introdução, tá? Mais uma vez. Ok, isso aqui é a introdução, tá? Para aqueles mais hábeis, vão fazer aí oitavado. Se você vem aqui atrás do arpejo, você já sabe fazer a introdução. <risos> Tá bom, não tô fazendo drama nem clima, não, tá gente? É que faz tempo que eu não toco essa música aqui, deixa eu olhar a letra aqui. <risos> bom, aí começa, estás aqui Tô vendo entre nós E adora Adorar Aí faz Estás Vamos pegar isso aqui, gente Ó, Estás aqui e movendo entre nós, Si, tá, te adorarei, Fá sustenido maior, te adorarei, Sol sustenido menor, aí depois vem Fá sustenido com Lá sustenido, Si com Ré sustenido, e aí cai no Mi, tá? Então, só tocando o acorde, pra você ter uma ideia aí do que que tá rolando, tá, ó. Estás aqui movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Aí vem pra cá, ó. Estás aqui, beleza? Cadê a letra? Mudando, mudando destinos, te adorarei. Adorar beleza. Então, essa aqui é a ideia. Tá, que, que vai rolar a música, né? Eu fiz uns fraseados aqui. Aí acho que fazer uma parada aqui, né? Tá? Eu vou fazer, eu vou passar isso aqui. Em algum momento, eu ouvi essa frase e tirei. Tá, é, tarará, tarará, tarará, tarará, caiu no si. Aí, para aqueles mais ágeis, a frase é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí cai no Fá sustenido aqui, ó. Tá, ó. Estás aqui. Aí a frase vai encaixar aqui, ó. Tá, ó. Beleza? O tal do arpejo já é agora no começo, né? Então, antes de eu falar do arpejo, deixa eu fazer uma propaganda do meu curso, né? Bom, você quer aprender a tocar teclado aí? <risos> Link na descrição do vídeo, tá bom? Porque senão você vai ver o arpejo e não vai nem querer saber mais do vídeo, né? Link na descrição do vídeo, tá bom? Vem ser meu aluno para pegar esses fraseados aqui, tá? O tal do arpejo que vocês estão pedindo. É meio treta, tá? De fazer, tá? Eu vou passar devagarzinho Não vou conseguir fazer rápido Porque eu tirei ainda agora esse negócio Não deu tempo de treinar Porque os caras tiram, treinam, né? Depois vem e faz rapidão Eu não tive nem tempo de fazer isso, tá? É, não é bem um arpejo, tá, gente? Vamos começar aí acertando isso aí, então, tá? É, não é um arpejo, tá? uma frase mesmo, tá? Usando aí a escala de, de si maior, né? Então, ó, vai ser isso, ó Começo, tá, ó Beleza? Pegou aí? Tá? Então lembra que a gente tá aqui da Te adorarei, te adorarei Aí vem... Tá, si, Lá sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido Aí vem aqui, Sol sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido, Si, Fá sustenido tá? Aí repete aqui ó Si, Lá sustenido Fá sustenido, Dó sustenido, Si, Fá sustenido, si, oh, Dó sustenido, Si, Fá sustenido, tá vendo? Aí faz Si, é, Lá sustenido e aí uma apogiatura aqui, pra finalizar, tá? Então, vamos repassar de novo, falei as notas, tá? E agora eu vou repassar de novo pra ninguém falar que ficou rápido, não deu pra ver e tudo mais. A digitação é uma porcaria mesmo, tá? É ruimzinha de fazer. Você vai ter que treinar, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos lá, estás aqui. Te adorarei. Adorarei. Ó, bem devagarzinho, ó. Beleza. Beleza. Olha isso aqui. Hein? fazer mais uma vez, tá? Pra ficar aqui bem passado pra ninguém reclamar, tá bom? Detalhe, isso aqui não é pra iniciante, tá bom? Vamos lá, te adorarei acho que era aqui né? te adorarei te adorarei aí vem, ó bem devagarzinho, você tem que treinar devagar, e depois ir aumentando a velocidade para chegar naquele tempo que o cara faz lá, tá? Ok Bom, você não conseguiu pegar aqui Desculpa, tá? <risos> Respira, estuda um pouco Depois volta pra pegar, tá bom? Aqui o negócio é complicado Vamos dar segmento, né? É, rápido pra caramba, né? Estás aqui, cadê? Onde que eu parei? Operando milagres Te adorarei, te adorarei De boa essa parte Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Beleza? Repete. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deixa eu subir a letra aqui. Estás aqui, aí volto Estás aqui, né? Tocando corações, te adorarei, te adorarei O resto da música é fácil, gente, tá? Estás aqui, curando multidões, te adorarei Eu tô correndo aqui, tô tutorial não ficar muito longo Te adorarei, estás aqui, restaurando corações te adorarei, te adorarei. Tem mais negócio no final aí, tá? Bom, vai repetir, Deus de promessa, um monte de coisa, né? Vai vir pra essa parte que enxuga as lágrimas, mesmo os acordes sempre, tá? Restaura os corações, tu és, tu és a resposta, Jesus, tá? É, da outra vez, eu não passei uma parte que depois que eu fui ver, né? É, e aí eu lembrei agora aqui de passar essa outra parte tá é, vai de novo, enxugue as lágrimas é, restaura os corações tu és a resposta Jesus aí vai subir, tá vendo meu Deus é de milagres, Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus aí agora vai fazer isso, ó esse é quem tu tá vendo? Ó? Esse é quem tu és. Aí faz tarará. tá vendo? De novo, devagarzinho. tá tá ó. é Deus é Deus de milagres. promessas de promessas. Caminho no deserto no na escuridão, cai no Fá sustenido maior. Meu Deus, agora vem ó, com uma mão, tá? E, C, quem E, C, quem, Tu Aí você vai cair em Fá sustenido menor, é S é... Fá sustenido com Lá sustenido, Si E aí faz uma frasezinha lá. Pararai. Tá, já até me perdi um tempo. Tá vendo? Então, vou fazer mais uma vez. Tá? Sem fazer esses breques, porque senão eu vou acabar me perdendo. Vamos lá. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, agora, ó. E E.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 Começa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Aí de novo, né? Esse é quem? Aí pode fazer de novo o S, meu Deus. É Deus de milagres, tá? Deus de promessa. Estou acabando. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Aí acaba aqui, ó. Esse é e acaba nesse acorde aqui de sol sustenido menor, tá bom? Gente, desculpa, tá? <risos> eu tô rindo porque o negócio complicou um pouco aqui. Eu hoje correndo, atendendo aluno, fazendo um monte de coisa e vi que tava dando a hora de gravar o tutorial e tá? tal. Pra você ter uma ideia, agora são 7 horas da noite, tá? De quarta-feira, que é hoje que eu vou lançar esse tutorial, né? Tá? Vou até falar a data aqui, ó. deixa eu olhar. 7 de outubro de 2020, tá? Tô aqui na região da Pen aqui, né? Então são 7 horas da noite, eu tô acabando de gravar esse tutorial agora, vou editar e vou lançar pra vocês, tá bom? Então assim, é, estudem com calma, tá? São muitos detalhes pra tirar, tem um monte de coisa na música, eu não posso passar tudo, senão eu vou ficar aqui até amanhã explicando todos os detalhes que o tecladista fez, tá? Mas o principal mostrei pra vocês, tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, tá? Tchau!